What do you say? Sejam então, todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem? Olha só, eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, eu já mostrei essa casa aqui de noite agora eu estou filmando ela de dia. Você acredita que ainda não foi vendida essa obra de arte aqui do setor imobiliário do Rio Grande do Sul? Olha só, aqui é abrigo para dois carros, concreto aparente, a casa é contemporânea. Olha só o revestimento de pedra aqui, gente, ó. olha que maravilhoso isso aqui. Muito top essa fachada aqui, sensacional. Você que uh, é seguidor do canal, talvez você já tenha visto essa casa aqui de noite. E agora eu estou fazendo a filmagem dela de dia. É uma casa sensacional, maravilhosa. Ela tem 330 metros quadrados, 5 suítes, mais dependência, terreno de 400 e 60 metros na beira do lago, piscina em concreto. O valor dela é 5 milhões e 400 mil reais. Gente, a casa é lindíssima! Lindíssima. Olha só, aqui na frente, aqui. A gente já tem, então, gente, ó, uh, um jardim de inverno aqui embaixo, maravilhoso. aqui Olha só que legal, aqui, gente. A fachada dela, ó, como é uma área verde do lado. Além de toda a vegetação que nós temos no, costado no vidro da casa ali, nós temos mais a vegetação que dá privacidade para você caminhar ali na casa e não ter uh, tanta visibilidade para a rua ali, gente. Maravilhosa essa arquitetura. Essa casa foi projetada pelo nosso amigo, arquiteto Domênico Zaffari. Procura no Instagram, você vai conhecer. O cara é fera. Ele é um artista. Um Gente, essa aqui é uma das casas que continua vendo As outras duas só foram feitas e já foram vendidas Vamos lá, então conhecer essa bela mansão Essa obra de arte aqui de shangri lá Condomínio Malibu Pra quem não conhece o Condomínio Malibu Ele fica na Praia de shangri lá é óbvio, né? E ele tá a 120 km da capital Porto Alegre Esse aqui é o lavabo, gente, ó Gente, que cheirinho maravilhoso aqui no lavabo Muito bom Aqui nós temos uma suíte térrea Olha só o banheiro da suíte Terra. Como eu já fiz um vídeo mais detalhado dessa casa de noite e você pode estar tá clicando que vai aparecer os cards aqui em cima para ver, eu vou fazer um vídeo mais rapidamente só para você ter uma ideia de dia, tá? Guarda-roupa aqui duas portas, uma porta, uma janela grande parece uma porta-janela ali. Então aqui é a suíte Terra e o lavabo. A gente acabou de ver aqui é a sala de estar, né? Gente, duas poltronas maravilhosas, branca, madeira, madeira aqui em volta da lareira. Lareira a lenha, gente. Olha só, você, você não precisa estar tá desmanchando isso aqui para colocar na lareira. A lenha tá ali já, ó, esperando só colocar ali. Olha que legal essas prateleiras aqui, gente. Ó, é muito bacana essa casa, hein? Vale a pena cada centavo que estão pedindo nessa casa. A casa aqui concorre com grandes mansões de condomínios, até mais renomados. E eu tenho certeza que ela vai vender em breve porque é uma linda casa. Aqui a gente tem mais uma poltrona de descanso para colocar os pés. Aqui a gente tem um sofá para dois, quatro pessoas. Muito, muito legal isso aqui, gente. Muito bacana, ó. Madeira maciça, um tronco. Cara, eu acho que é de um sei lá, de um calipto gigante. Eu não sei que madeira é essa aqui. Eu vou descobrir e vou deixar na descrição, tá bom? Então, quem a gente viu a sala, viu o living. Aqui tem mais uma. Mais uma sala de lazer, vamos dizer assim, né? É só você colocar a sua champanheira aqui. Esse sofá, tá, gente, eles são uh, feitos com capacidade de ficar na rua, de pegar a chuva, molhar, entendeu? Mesmo assim tem uma capa, a gente tirou, colocou ali do lado, tá? Piscina em concreto com luzes RGB, cascata que sai da pedra ali, maravilhosa. Tem que ver de noite isso aqui, gente. Tem o um vídeo dela de noite, vocês podem dar uma olhada. Um deck molhado, nós temos um banquinho ali também. Eu já vou ali te mostrar aqui nós temos o deck então molhado aqui fora a gente tem gente ó uma mais um espaço gourmet nós temos uma churrasqueira aqui americana tá gente bem bacana aqui não vou tirar aqui a capa tá e aqui na rua a gente tem também esse pacotinho aqui ó isso aqui é uma caixa JBL para deixar aqui o pátio com som maravilhoso para você fazer aquela festa de aniversário de final de ano, botar aquele karaokê e você ouvir sua voz aqui na rua pra todo mundo enxergar <risos> a bagunça e ouvir o barulho né, olha só que fachada linda gente aqui atrás ó, olha que maravilhosa essa casa, casa é um espetáculo meu cara, aqui a gente tem mais um banquinho gente ó, de madeira tratada, pintada maravilhosa, isso aqui são plantas de verdade ó tudo bem, cuidadinho, o pessoal da grama tava cortando a grama aqui, até eu esperei parar um pouco né, por causa do barulho você deve ter ouvido no começo Linda essa piscina, tá, gente? Linda demais, fachada em concreto aparente. Na beira do lago, meu cara, olha só. O lago, Os lagos aqui em Xangri Lá estão um pouco baixos, tá, gente? Normalmente eles vêm até aqui, ó. Tá muito baixo. Há uma estiagem muito forte aqui agora no verão, tá? Mas olha que lindo, gente. Olha só, ver se eu não consigo dar zoom lá. deixa eu ver. Olha que lindo, ó. A curva do lago. Você canta a música da Xalana, né? Vai sumindo lá na curva do rio Na curva do lago, né? Vamos dizer assim, né? E agora, gente, então, vamos conhecer Mais alguns detalhes aqui da casa Vem cá comigo Vamos lá Olha só, um detalhe bem interessante, gente Que tudo isso aqui abre, tá? Todas as aberturas, elas entram para dentro da parede Olha que bacana, ó Ela entra para dentro da parede Sensacional isso aqui, né? Aqui é a nossa cozinha Uma ilha aqui, então, de quartzo branco a gente tem uma churrasqueira elétrica, uma paeja que sobe e desce também, né? Uma esteira. Torneira, aquela estilo cantor, casual, né? Maravilhosa. Olha, gente, tem LED até normal, Olha que lindo isso aqui. Meu Deus do céu. Aqui do lado, então, a gente tem área de serviço. Deixa eu te mostrar. Ah, passei lotada aqui, ó. Torre quente, geladeira, fogão cooktop, exaustor. Aqui nós temos cara, dei uma volta aqui, eu mesmo fiquei tonto comigo mesmo <risos> imagino vocês, né, ó, aqui a gente tem uma cristaleira, tá gente, ó, olha que linda essa aqui, vamos abrir ela aqui para vocês verem, ó uma cristaleira, são três portas aqui maravilhosas, aqui a gente tem área de serviço, completinha já com junker, com a pia aqui do lado a gente tem, tá gente a nossa dependência de empregada, tá, um quarto de serviço eu chamo, não chamo independência, né? Porque hoje ninguém tem empregado, eu chamo quarto de jogar. Como assim, Diego? Quarto de jogar tudo ali. <risos> Joga tudo ali, né? E aqui nós temos mais uma porta. O que será que é aqui, gente? Vamos ver. Ah, um banheiro, ó. Um banheiro. Então, aqui na nossa área de serviço. Vamos então conhecer a parte dos dormitórios lá em cima. Vem comigo então, vamos lá. Ó, ar-condicionado, cassete central... Linda essa casa aqui, gente. Maravilhosa, tá? Vamos subir, então. Vamos lá. a sorte aqui. O corrimão é de aço, tá, gente? De aço não, de alumínio. Anotizado com vidro. Piso porcelanato acetinado um por um, tá? Olha que legal assim. Vamos ver um quadro de leque. Muito bonito. Vamos acessar então aqui a primeira suíte, tá? A gente viu uma e mais quatro aqui em cima. Aqui o banheiro da primeira, maravilhoso, é uma cuba esculpida diretamente na cuba, por si lá na taria, em toda a parte aqui do banheiro, chuveiro a gás. Aqui a gente tem uma cama do casal, a cabeceira MDF, duas portas, abertura de PVC. Todas com tela mosquiteira e todos com ar condicionado split já. Vem cá. Vamos ver a próxima. Próxima suíte, a terceira suíte. Ó. Banheiro grande, lindo esse banheiro aqui, gente. Olha só, um porcelanataria, tem um nicho bem grande, um chuveiro, um box grande. Olha o detalhe aqui do teto, ó. Lindo demais. Aqui a gente tem uma cama de casal. Rebaixamento em gesso também, toda a parte da casa, guarda-roupa três portas, não tem espelho. Abertura PVC preta, cortineira, um espaço para cortina, tá gente, ali. Aqui nós temos uma mesinha para colocar a televisão e um computador, tomada direto no móvel ali. Muito top essa terceira suíte. Agora vamos para a quarta suíte. Seja bem-vindo então, nossa quarta suíte banheirinho também, aqui é um banheiro um pouco menor, que foi dado então mais uh, visão para o tamanho da suíte, tá gente? essa aqui tem uma, é uma suíte um pouco maior que as outras, e ela tem uma vista pro lago, tá? cama de casal guarda-roupa aqui, três portas também olha que legal, o puxador é mais embaixo, ó. isso aqui é mais ou menos um metro, um metro para baixo ó. puxador do guarda-roupa bacana, né? E aqui, gente, então, a gente tem uma vista pro lago da sacada. E eu vou te mostrar essa vista da suíte principal. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos, crianças? <risos> eu não ouvi direito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver, então, a suíte principal, Então gente. Chega aí. Vamos lá. Seja bem-vindo, então, e bem-vinda à sua suíte master aqui em Shangri-La. Gente, olha se não é de se apaixonar essa, Esse quarto, essa suíte aqui Você tá deitado aqui, tá enxergando o lago Você tá deitado aqui, tá enxergando A sua esposa ou seu marido tomando Banho na banheira de imersão Isso não é maravilhoso? E ninguém tá te vendo, gente, ninguém vê Ah, não sei com binóculo, né, mas ninguém vai fazer isso Pelo menos eu acho, né, que rico não faz isso <risos> Ai, ai, tô brincando, gente, olha só Aqui a gente tem um ripado de cabeceira Mais cabeceira, olha que legal isso aqui, gente Olha que diferente, ó, vem toda a volta aqui, ó. Toda a volta da cama, maravilhosa isso aqui. A televisão tá ali prontinho no canto. Aqui a gente tem um guarda-roupa, três portas. Ele é um espelho, uh, mas ao mesmo tempo ele não é 100% espelhado. Linda essa madeira, esse left, lindíssima. Aqui então a nossa parte da suíte. Olha que linda, gente. ó, do Cuba do casal, as duas. Espelhão com LED, maravilhoso. Porcelanataria toda a volta aqui. Uma banheira linda de imersão. Tem até as velas aqui já. O cheirinho que tá isso aqui tá maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Dois chuveiros a gás. E olha aqui o diferencial. Olha esse nicho aqui, meus caras Deixa eu abrir aqui, hein? vocês terem uma ideia. Olha só. Olha esse nicho. Lindo, né? Maravilhoso. Com certeza o arquiteto aqui. Hein? Nota 10 pro domênico, hein? Olha só, gente, isso aqui parece um quarto de revista. Sabe aquelas revistas da Vogue? Cara, você tá vendo o imóvel mais top que a revista da Vogue. <risos> Maravilhoso isso aqui, gente. Olha o tamanho dessas aberturas aqui, meu cara. Gigantesca. Integra aqui com a sacada. Olha aqui a sacada de madeira, tá, gente? Aqui. aqui não é madeira, é concreto que foi colocada a madeira aqui, tá, gente? Pra dar. Uma combinação perfeita com o layout aqui da casa, tá bom? A fachada, né? Olha que piscina maravilhosa de concreto, vista pro lago. Do ladinho da piscina, esquina com área verde. Não passa, não tem vizinho, na verdade, né? Passa a gente, mas é bem privativo ali. E o condomínio Malibu não tem que falar nada, né? É um condomínio um estilo californiano consolidado. Não tem quase nem mais terreno aqui vazio. Então é maravilhoso aqui o condomínio Os condomínios mais luxuosos aqui do litoral E tá localizado no centro de Xangri-Lá, tá bom gente? Eu me despeço aqui Muito obrigado, vocês viram o vídeo até o final Deus abençoe o seu dia, sua semana Até o próximo vídeo gente E tchau gente, até mais Um abraço hein Se você ver o vídeo de noite, clica aqui